Pode um homem também querer ser Deus e criar a própria vida em um ser artificialmente construído? Esse é o tema de hoje do Monstruário. Boa tarde. Eu sou Lúcio Agra e esse é o Monstruário, a playlist do Canal de Artes ao Vivo, que tem o patrocínio não autorizado da Laia Gaiata. E é, o Canal Artes ao Vivo é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que conta com a parceria da Web TV do Secult. No Monstruário, a gente conversa sobre os fantasmas reais e reais, o fascínio que a cultura que na cultura das mídias e na cultura em geral existe em torno do monstruoso. E na live de hoje, a gente vai falar sobre um mito essencial que, embora elaborado no século XIX, entrou pelo XX e até hoje nos assombra. Bom. É pensando nas várias formas pelas quais eu poderia começar essa conversa com vocês aqui, que é uma conversa que terá que ser curta, né, pela duração do tempo do, do programa, mas que é, é, terá... tem muito assunto para ser tratado, né, então eu vou trazer, tentar ser sintético, coisa que eu normalmente não consigo fazer. Né, é, Bom, é... A primeira coisa que eu é, então vou tentar apresentar para vocês é algo que eu tenho que demonstra a minha relação afetiva com essa questão, é, especificamente desse monstro, porque eu tenho aqui comigo uma caixa é, que saiu há anos atrás com os DVDs dos filmes clássicos, a é Classic Monster Collection da Universal. Poucas edições saíram nesse formato tão bacaninha, né? E dentro do caixão você tem é, aqui o Drácula, Múmia, Frankenstein. Tá alguns filmes do mesmo diretor, que é o James Whale. E em específico no caso do Frankenstein, a gente tem, se eu puxar ele aqui para vocês verem, a gente tem é, o DVD, e o que me poupa de mostrar é, imagem, o DVD né, do Frankenstein, com o Clive Barker, né, e o Colin Clive, perdão, e a noiva de Frankenstein. Deixa eu tirar um pouquinho dos, dos reflexo, a noiva de Frankenstein, né, que é com a Elsa Lanchester. Ambos dirigidos pelo James Whale. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também aqui, mas deixa eu devolver o Frankenstein à sua, ao seu esquife né? e uh, começar falando de uma coisa que eu topei, preparando essa live de hoje, eu topei com uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, então já vou compartilhar a tela novamente. Dessa vez, eu quero ver se eu compartilho com... Ah, será que não? Será que eu não consigo compartilhar isto aqui? É, consigo compartilhar isso aqui. Deixa eu ver. Ah, isso. É, só que não exatamente essa, mas a outra. Para desmoralizar um pouco o que eu estou falando, está passando o carro tocando um pagode, <risos> que é para poder escangalhar um pouquinho com a minha brincadeira aqui, mas não escangalha completamente. Vamos lá. Quero compartilhar com vocês essa tela aqui. E o que vocês estão vendo aí é uma publicação que vocês podem conseguir na internet. Né? Essa publicação é a, a publicação do, é, de um livro... É, uma das, é um livro publicado na Argentina né, é, que eu é, já tenho a impressão de ter visto uma, pelo menos uma vez. E esse livro aqui, ele é chama-se El Monstro de Frankenstein, revela um pouco do encanto né, que, o, que o, essas, essas coisas despertam aqui no mundo latino-americano, que é um mundo, assim, curiosamente, bastante motivado. Vocês estão vendo que eu, é uma publicação de 2018, por isso provavelmente que eu não conhecia, mas tinha tido a impressão de já ter visto. E aí, nessa publicação tem um índice, e nesse índice tem é, um, é, o, o, a apresentação né, do, do, do livro, que é com um textinho pequeno, do Alberto Mangel, e é chamado o monstro de Frankenstein. O monstro de Frankenstein. E aí eu queria é, é, mostrar um pouquinho isso para vocês. Vou remover aqui e vou dar uma palavrinha rápida com vocês sobre o que que diz Alberto Mangel, Mangel que é, escreveu sobre isso e inclusive publicou livros sobre isso. Ele diz o seguinte: é, quer a tradição pitagórica que cada criatura tenha hoje ou, no futuro, algo de toda outra criatura. Ao largo do tempo, cada homem será Sócrates, será Napoleão, será um anônimo rosto entrevisto em um banal centro de refugiados. Nada encarna melhor esse antigo ideal grego que a criatura nascida uma triste noite de novembro de fins do século XVIII na cidade de Ingolstadt, na Alemanha. Não tem nome, nasce já adulto, composto de uma variedade de membros e órgãos de origem diversa, elegidos por suas eleitos por suas atléticas proporções e sua beleza clássica na sala de dissecação da universidade e também nos sótãos da morgue o resultado como seu criador confessa não é o esperado o conjunto de pedaços humanos uma vez alentado de vida não tem a perfeição de cada uma das partes sua pele amarela aí abrem-se si aspas sua pele amarela apenas cobria a armação de músculos e artérias subjacentes seu pelo era laço de um negro brilhante, sua dentadura possuía a brancura das, das, das pérolas. É, o, o seu pelo aqui, desculpe, seu cabelo era de um negro brilhante, não é o pelo. É, a sua a, a brancura, eu até estou traduzindo ao mesmo tempo, sua dentadura possuía a brancura das pérolas, mas estas exuberantes qualidades só exacerbavam um horrível contraste com os aquosos olhos cujo cuja distinta cor era quase idêntica aos brancos uh, focos, buracos em que haviam sido injetados e com a tez machetada e os restos, e, e os retos lábios negros. Mais de um século depois de que Mary Shelley dá ao monstro esses traços terríveis, Hollywood os censurou ou os exacerbou graças à inventiva mão do maquiador Charlie Peirce aqui, o Alberto Mungel comete um pequenininho erro. Em vez de Charlie pense o nome dele, na verdade, é Jack Peirce. Eu acho que o Mungel foi traído aqui por uma outra memória de um outro Peirce que não se escreve assim. É, trabalhando sobre o rosto já enorme de Boris Karloff, rosto tão grande que ao dizer de Chesterton, se, houvesse, se tivesse sido sequer infimamente maior, teria sido impossível. Eu quis é, destacar essa passagem do Mangel aqui para vocês porque é, é realmente... Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui. É realmente muito boa a descrição que ele faz dessa situação é, que é a situação do monstro Frankenstein, tal como ele é descrito no livro. Aqui eu tenho uma edição, das milhares de edições... Né, tal como ele é escrito no livro da Mary Shelley. Essa é uma edição da Folha de São Paulo e das Edições de Ouro, tradução de Everton Ralph. nem sei se é uma boa tradução, mas, enfim, é, no livro de Mary Shelley, o, o Frankenstein, o monstro de Frankenstein, porque não é o Frankenstein, a gente vai falar disso também, o monstro de Frankenstein é ap a, apresentado com uma criatura, até certo ponto, bela, mas que padece né, de, uma, de uma condição que, que a infelicita, que é a condição de morto-vivo. Né? Os lábios são negros, não porque fossem pintados de negro, como seria um gótico hoje que pintaria seus lábios de negro, mas porque era uma criatura morta que foi trazida à vida novamente. Então, é, há evidentemente uma quantidade enorme de metáforas que podem ser relacionadas a isso, desde a questão da ciência, o livro da Mary Shelley, de 1818, portanto, é do momento em que há uma forte é, presença não só da Revolução Industrial, mas de toda uma discussão em torno da ciência e da tecnologia, como também é, é, sobre os malefícios e os horrores da ciência, e ele vai gerar uma série de outros subprodutos ao longo do século XIX, dos quais um seria justamente o Médico e o Monstro, do Robert Louis Stephenson, que também eh, acabaria escrevendo um outro livro chamado Robinson Crusoe, que é uma espécie de... Uh, uh, não, o Robinson Crusoe não é do... <risos> Eu já estou fazendo uma grande salada aqui, porque o Robinson Crusoe é do Daniel Defoe, né? que eu não sei se é parente do outro lá. Mas eh, Robert Louis Stevenson foi quem escreveu O Médico e o Monstro. É uma história que também padece dessa, dessa mesma, ou que, que tem essa mesma, essa mesma discussão em torno da, da relação entre a ciência, o horror, né, a, as, as situações eh, que a ciência eh, coloca o ser humano, situações essas que hoje reverberam para a gente entender por que, que eu estou falando disso também, reverberam na situação que a gente está vivendo agora. Muita denegação da ciência que está acontecendo agora tem muito que ver com esses pavores que são ancestrais da humanidade, como nós veremos, e que tem que ver com o Frankenstein. Uma última coisa que eu queria falar a propósito disso é que uh, o o livro de Mary Shelley foi escrito numa época do auge do romantismo. Aliás, Mary Shelley deve esse nome. Ela era, na verdade, a filha do, da Mary Wollstonecraft, que foi uma grande uma grande feminista, que entretanto veio a perecer a morrer justamente de parto, se não me engano, não da Mary, mas de uma outra irmã, ela cresceu já órfã, e do senhor Godwin, que era, Godwin era um editor. Tanto a América cresceu num ambiente que era um ambiente familiar de discussão teórica, de discussão literária, enfim. É, e, portanto, ela pertence a um, a um contexto que é o contexto da eclosão do romantismo alemão, é, do romantismo de modo geral e descendente do romantismo alemão. Esse que é o romantismo que se inicia ainda nos albores da Revolução Industrial no século XVIII na Alemanha, com Hoffmann com Novalis com vários desses, desses uh, poetas, e que migra e se espalha por toda a Europa, principalmente na Inglaterra, e aí vai reverberar principalmente na obra de autores como o assim chamado Lord Byron, né, é, e na, num outro nome muito importante do romantismo, né, que é justamente o Percy B. Shelley, de quem, a, e que era o editor, tinha por editor, enfim, tinha contatos com o Sr. Godwin, e é por intermédio de, dessa situação que ele acaba conhecendo a jovenzinha, bem jovem, Mary Shelley, e acabam se namorando e ela acaba fugindo, embora o, o Percy B. Shelley não tivesse revelado a ela, alguns dizem que sim, que ele já estava casado com outra pessoa, mas que não era uma pessoa do meio artístico e quando ele vê a jovenzinha interessada em literatura, em poesia, escrevendo coisas, né, os dois se apaixonam perdidamente e aí então vão viver juntos. E eles acabam indo se abrigar como amantes na na, na na casa do Lord Byron, justamente. E aí se dá, para encurtar a história, se dá a famosa é, história deles irem viajarem para ele, Percy B. Shelley, Lord Byron, Mary Shelley e tal, todos se enjoam um pouco de Londres e vão, então, para tal da Vila Dorati, né, na Suíça, às margens de um lago, e é ali que teria nascido a história do Frankenstein a partir também, supostamente, né, segundo consta, mas a controvérsia sobre isso de uma é, é, teria nascido de uma aposta entre alguns dos participantes, o senhor Polidori, que era um médico, e isso, provavelmente, esse médico estava com antes também, não só por ser amigo de Lord Byron, mas porque também havia outras circunstâncias. A irmã de... de de Mary, acaba também se juntando ao grupo né, e ela acaba se apaixonando perdidamente pelo Lord Byron e isso há é de lhe custar a vida. Tem todo esse ambiente né, de relação entre amor e morte e de desgarramento de uma vida de juventude, de aventuras e tal, que é característico do romantismo e que nos legou justamente essa, essa visão né, da juventude, que é, de certa, forma, de certa forma, a visão da qual a gente ainda é tributário até hoje na cultura pop e tudo mais. Além de tudo que a gente herdou do romantismo, a gente trafega na música pop ainda, agora isso está mudando, mas a gente ainda trafega muito dentro do esquema musical né, construído pelos compositores românticos, a gente trafega dentro de uma narrativa, nas novelas e, e nas séries e tudo, que ainda é uma narrativa em muitas vezes inspirada na narrativa romântica e assim por diante. E o romantismo naturalmente reverberou em todos os lugares do mundo. Se alguém quiser ter uma ideia mais ou menos dessa atmosfera que cerca também a, a, o livro da Mary Shelley, pode consultar né, também um autor brasileiro é, que não é tão conhecido por essa obra como por, pelos seus poemas que estão reunidos num livro chamado Lira dos 20 anos, é um autor mais ou menos da mesma época, que é Álvaro de Azevedo, que acaba vindo a falecer com 20 anos, né? e Álvaro de Azevedo é, morre em, 53, e em 55, 1853. Em 1855, uma ficção gótica que ele escreveu, chamada Noite na Taverna, acaba sendo publicada. Noite na Taverna, segundo dizem alguns, seria inspirada nas Noites Lúgubres de José Cadalso, que é um autor espanhol, mas isso é, é, não, não é absolutamente verdadeiro porque é, também há uma inspiração muito clara da própria da própria atmosfera do da, da, do romantismo principalmente do romantismo inglês o livro começa com uma com uma é, epígrafe que é retirada da quintessência né da da formulação é, Medieval reconhecida pelo romantismo, como todo mundo sabe, estudou isso na escola, é, o romantismo recupera uma série de, de formas que vem é, do, do, do, da Idade Média, né? inclusive a própria estrutura do romance, que tem que ver com o romance medieval, o romance burguês, romântico. E, portanto, aqui a, a epígrafe principal é uma epígrafe tirada justamente da cena. Em que Hamlet é, segura a caveira né, de e, é, Iorik, né, no ato 1 um do, do, do Hamlet de Shakespeare, e, e ele se pergunta onde estavam os olhos que estavam ali, que tinha aquela fantasia. Quer dizer, uma discussão sobre ah, o passado, sobre o passado perdido, né, sobre as ilusões perdidas do passado, que é o tema geral do Noite na Taverna. E aí, para apresentar as histórias, que é uma sequência de histórias, o Robson de Azevedo usa um recurso é, que vai ser usado muito cinematograficamente, que é justamente apresentar o ambiente onde essas histórias são contadas, e isso corresponde ao primeiro capítulo do Noite na Taverna, que se chama justamente Uma Noite do Século, em que personagens todos com nomes é, alemães, né? Johann, né, o outro é Claudius Hermann, né, todos eles, São Fieri, alguns com nomes italianos, mas a maioria com nomes alemães, quer dizer, aludindo, portanto, ao romantismo alemão, ele apresenta os, os personagens que vão, por sua vez, contar as suas histórias né, nessa, nessa narrativa. Então, os capítulos subsequentes a esse Uma Noite do Século serão os capítulos dedicados ao São Fieri, ao Bertram, a, ao como é o nome do outro, Claudius Hermann, Genaro, né? e as histórias se passam justamente nesses, nesses, nessas ambiências né? que são próximas, que poderiam ser próximas da Vila Doraste, da Suíça, das geleiras, dos, das, dos cemitérios góticos, medievais e tudo mais, que é o que caracteriza essa, esse tipo de, de uh, imaginário né, de, de coleção de imagens que cerca, portanto, o romance Frankenstein, da Mary Shelley. É, eu tenho aqui, uma, como eu sou muito fã de Frankenstein, um dia viajando nos Estados Unidos, eu consegui achar essa, um número especial da revista Life, dedicada ao Frankenstein, né, que é, comemorava na ocasião, 2018, os 200 anos né, da figura do monstro, né, que naturalmente aqui aparece o tempo todo de acordo com a configuração que ele obteve historicamente com a caracterização de Boris Karloff, que deve 50% disso, não só a genialidade da, da, da composição do personagem que Boris Karloff fez, mas também a direção do James Way e a maquiagem do Jack Pierce. Tudo isso é colocado aqui. E aí, a Logo no início, aparece a origem, aparece aqui a nossa cara é, Mary Ostonecraft Shelley, né, que é, com 19 anos de idade se apaixona pelo Persevis Shelley, né, e aí é dessa história que surge, a, a, e eles vão para tal da Vila Dorati, à beira do lago, na Suíça, e aí, dessa história que surge o Frankenstein. Bom, você, algumas de pessoas já devem estar dizendo assim, ah, mas isso aí virou filme, de fato, mais recentemente isso virou, se não me engano, até em 2018 mesmo, o filme Mary Shelley, justamente, que conta essa história toda. Mas antes, o cinema já havia contado isso quando o, o, Frank, o, o James Whale, seguindo a... A, a, o sucesso que teve essa produção na, na Universal, que era uma produção de baixo custo né, e que tinha se seguido a, a, ao, ao enorme sucesso que tinha tido o filme Drácula, o que fez com que a Universal pensasse, então, em partir para uma segunda aventura no mundo do terror. E aí eles fazem, com um orçamento baixíssimo, o nosso amigo Frankenstein isso faz tanto sucesso, mas tanto sucesso. O filme se paga várias vezes aqui é, fazendo... Eu peguei a revista justamente, não para me gabar de ter a revista, mas justamente para mostrar para você, porque as fotos são muito boas. Né? Jack Pierce fazendo a caracterização que durava horas né? do, do Boris Karloff. Aqui o Boris Karloff sendo dirigido pelo James Whale. Né? E... Uh... E aí, essa, essa montagem né, que incluía coisas que vinham do cinema expressionista alemão como o próprio laboratório do Frankenstein, né, e com... É, é, aliás, a nossa vinheta é retirada de um trecho, e eu estou pagando um preço por isso, né, porque tive uma advertência de direitos autorais. a nossa vinheta do Monstruário aqui é justamente uma citação dessa incrível passagem que esse incrível ator... Né, que tinha muitos problemas, né, parece que era alcoólatra e tudo, mas ele deixou impressa na história essa, essa imagem né, do delírio né, do Dr Frankenstein quando descobre que ele conseguiu mesmo criar a vida. Né, e aí ele faz, a, a, e será convidado de novo para fazer a, a, a sequência disso, ele faz o Frankenstein e depois ele vai ser convidado para fazer a noiva de Frankenstein que eu já mostrei para vocês no início do, da, do programa. E A Noiva de Frankenstein? O filme A Noiva de Frankenstein é um filme que aí, então, é aquela história, né? O primeiro filme, ele tinha um orçamento muito precário, teve que fazer as coisas bem improvisadamente. O segundo filme... Aí o estúdio disse assim, Não, agora vamos dar o dinheiro para você fazer. E o James William era um sujeito sofisticado, é, leitor dos poetas românticos e tudo mais. E ele falou, bom, eu agora vou fazer aquilo que eu quero fazer realmente. E aí ele acaba fazendo um filme é, que começa já com uma citação erudita. Ele monta uma cena inicial, né, vocês acham essa cena aqui no YouTube mesmo, não preciso mostrar aqui, ele, mostra, ele, ele, ele monta uma cena inicial em que aparece justamente a Mary Shelley, o Percy Shelley e o Lord Byron, né? com toda a sua pomposidade, que lembra um pouco a pomposidade do filme Mary Shelley, mas as figuras, naturalmente, é mais engraçado porque a gente está vendo um filme de 1930 e poucos. Né? E é... Aí a gente descobre uma coisa que leva um tempo para ser descoberta, e que eu acho que é uma das coisas geniais desse filme, A Noiva de Frankenstein, que é o fato de que a pessoa, a, a atriz, a Mary Shelley, Elsa Lanchester, vai ser, na história que ela está contando, porque ela aí começa, eles, o Lord Byron pede para uma, uma noite de tempestade, é uma noite perfeita para contar uma história, e ela diz assim: ah, eu estou escrevendo uma história mesmo, então conta para gente, e ela começa a contar a história de, da noiva de Frankenstein. Ela não conta a história de Frankenstein, mas ela conta a história da noiva de Frankenstein. Na verdade, vem a assim ser um desdobramento que está no próprio conto do do, do no, no próprio romance da Mary Shelley. Em determinado momento, o o, o cientista o Dr. Frankenstein, né, que no filme Vira de Victor Frankenstein passa a ser Henry Frankenstein para ficar mais fácil para os americanos. Mas o Dr. Frankenstein então é, resolve no, no livro da Mary Shelley resolve dar uma companheira a Frankenstein como o último recurso diante das coisas que dão errado na experiência dele. Então aí ele, o, o James ele vai aproveitar essa parte do homem que não tinha sido aproveitada anteriormente e vai fazer então uma sequência, né? vai começar o longo capítulo das sequências cinematográficas do cinema de terror né? e vai fazer A Noiva de Frankenstein. E aí a gente descobre, quando vê a noiva finalmente, que ela é feita também pela mesma atriz, Elsa Lanchester. Quer dizer, Elsa Lanchester faz a, Frank, faz a Mary Shelley e faz também A Noiva de Frankenstein, constrói essa imagem que vai ficar na história, né? Que é essa imagem da mulher com o cabelo eriçado por causa do choque elétrico. né? A cena é, do filme se passa, aqui tem um, um fotograma da cena do filme, uma, uma foto da cena do filme do início da noiva de Frankenstein. Bom, com isso, a carreira do Frankenstein deslanchou completamente. De consta aqui, inclusive, que ele esperou, uh, o James Wesley esperou meses, porque ele queria fazer uma cena com esse ator inglês, que era um ator que ele considerava muito bom. E, no filme, ele faz um violinista cego que abriga o Frankenstein, o monstro do Frankenstein, né, quando ele foge, né, porque o encontro dele com a sua noiva não é lá muito essas coisas. Né? Ela se choca com ele, ele com ela, né? e aí é uma oportunidade para alguns autores, inclusive Luiz Nazário é um deles, falarem da misoginia do Dr. Frankenstein. Isso é uma coisa que a gente pode falar mais adiante. Bom, o monstro não morre mais a partir daí. Com o passar dos anos, a, a Universal cria o que eles chamam a franquia dos monstros da Universal, né? Tanto é que por isso que tem a caixa aqui. Aí começa a ter Frankenstein contra lobisomem, Frankenstein, e de Frankenstein, Frankenstein contra Drácula. Você sabe que o negócio está degenerando mesmo quando começa a ter Drácula, Frankenstein, lobisomem, todo mundo junto. E é isso que acaba acontecendo, e o último capítulo triste capítulo final dessa história né do, do Frankenstein é que é, Frankenstein foi um foi um, uma o um monstro de Frankenstein foi ofertado em primeiro lugar a Bela Lugosi o ator húngaro que, que popularizou é, maravilhosamente a, a o personagem Drácula nos monstros da Universal Bela Lugosi era um cara que não, é, não era bom, é, é, era um grande ator, mas não era bom de inglês, ele ainda falava inglês com sotaque carregadíssimo. Né? Bela Lugosi, eu gosto de citar aqui porque Bela Lugosi é que é o tema, para quem não sabe, daquela banda dos anos 80 chamada Bauhaus, tem uma, uma música chamada Bela Lugosi's Dead, que é justamente sobre este cidadão que o Bela Lugosi, que Entretanto, recusou quando depois de fazer sucesso com Drácula recusou o papel do Frankenstein disse assim: "Não, o Drácula é um sujeito é, elegante e tal, o Frankenstein é um cara todo deformado. Isso vai prejudicar a minha carreira, eu não vou aceitar". E aí pegaram um ator que estava procurando de qualquer maneira algum lugar, olha ele aqui, o Boris Karloff para entrar na história e Boris Karloff pegou o papel e fez o sucesso que fez. E aí, no passar dos anos Bela Lugosi, como todo mundo nesse na, na Hollywood, de lá até hoje, começou a enfrentar problemas decorrentes da fama. Né? O principal deles era é, problemas com drogas, e foi ficando cada vez mais é, necessitado. a vida cada vez mais tumultuada. E aí, num desses momentos, precisando de grana e tal, ele aceitou um papel nesse, nesses últimos filmes de Frankenstein, da Universal, nos últimos filmes da franquia da, da Universal. Ele já vinha fazendo papéis secundários, até todo tipo de papel, e aceitou e fez muito bem né? um dos últimos Frankensteins, até que a torneira fechou de vez, quando, é, e eu acho que ele trabalha nesse filme também, ele vai, é, a Universal resolve tentar uma última cartada e pega uma dupla de humoristas da época, que, era, que tinha sido, o, tinha pego o sucesso de uma outra dupla anterior, que era é, Gordo e Magro, que acabaram, né, o Stan Laurel e Oliver Hardy Dois comediantes ingleses que acabaram eh, nessa época já não faziam mais sucesso, mas aí emergiu uma dupla americana, que era o Abbott e o Costello. E aí resolveram fazer um filme de Abbott e Costello com Frankenstein, Lubison e tudo mais. E esse foi o Apagar das Luzes. A partir daí, o Bela Lugosi e outros atores também do cinema clássico de Monstro tiveram, amargaram uma decadência muito grande. E aí é, é nessa época que você vê, por exemplo, já nos anos 70, um filme... Sobre a vida retirada que o James Whale passou a viver, então, o um filme chamado Deuses e Monstros, que é um filme justamente sobre o encontro de um repórter com o James Whale, já velho e, e portanto, já fora de, de ação dentro do ambiente cinematográfico hollywoodiano. Um filme sobre essa decadência né, do mundo, do glamour hollywoodiano. E tem um outro filme sobre isso também, que alguns devem lembrar aqui, que é o Plano 9 do Espaço Sideral, considerado o pior filme do mundo, do Ed Wood, que era um cineasta de quinta categoria, que consegue é, milagrosamente consegue é, convencer, e o filme é muito generoso em relação a isso, e não dá a mínima ideia de que o Belo Lugosi estaria fazendo apenas para arrumar um dinheiro para comprar drogas, consegue convencer um Belo Lugosi já muito ao quebrado, a, fazer, a, a atuar no filme, do, do, do Ed, o Ed Wood consegue fazer com que ele atue no filme, e aí acontece então o filme Plano Nove do Espaço Federal, que tem como um dos atores principais justamente o Bela Lugosi, é o último filme que ele vai fazer, ele morre inclusive antes do filme terminar e o, o, o Ed Wood é obrigado a substituí-lo, né? é, aliás, a, ele é feito fabulosamente, por um ator, acho que é Charles malder mas eu não tenho certeza o nome do ator que já faleceu também, um fabuloso ator que faz o Bela Lugosi no filme, é, que conta a história do filme do Tim Burton, que conta a história do Ed Wood, que é com, com aquele, aquele outro ator bem famoso que fez Os Piratas do Caribe, que eu não vou lembrar agora o nome, porque deu branco, mas enfim... É, se alguém lembrar, pode botar aqui no, no chat, né? o pessoal que está assistindo é bom, porque assim, eu sei porque eu, aqui fazendo esse chat, fazendo essa transmissão aqui pelo StreamYard, já disse isso outras vezes, eu não consigo ver o chat do Facebook, quer dizer, eu não consigo postar no chat do Facebook, eu só consigo ver. Então, se alguém é, lembrar do nome, ou souber o nome desse ator que eu estou falando, é um nome óbvio, mas eu esqueci agora, eu só lembrei do Tim Burton. Né? É, o Tim Burton adora trabalhar com ele e o Tim Burton fez esse filme já agora nos anos 90 ou, ou anos zero, sei lá. É um filme é, é, chamado Ed Wood. A série The Monsters, de André Valias, também é citada aqui. Quer dizer, a sequência, então, depois eu ia falar disso em seguida. A sequência, depois que a própria revista conta, é que aí os, a coisa dos filmes de monstros migra para a televisão. E aí vem a série The Monsters, que eu assisti quando era criança, provavelmente Johnny Depp. Obrigado, o A, a série é, eu assisti quando era criança e é, é, uma, é uma das duas séries, eu estou procurando aqui justamente a página onde, onde isso aparece, é uma das duas séries de televisão que, é, que justamente dão continuidade ao sucesso né, do, do, do Frankenstein. As duas séries são é, essa aqui, que é o The Munsters que ficou um pouco esquecida durante muitos anos, porque todo mundo só lembrava desta outra série aqui, que é opa, peraí, que é a, a série da família Adams. Aí, ó. Família Adams, que tem muitas semelhanças. Com a série dos monstros. Aqui no Brasil chamou com o nome de Os Monstros, passava com o nome de Os Monstros. É, essa aqui, essa série Os Monstros, é que é a série com a atriz Yvonne De Carlo né, e com o vovô, né? Que é, era, um, era um Drácula. Né? É, essa de cá, que é da família Adams, tem mais ou menos as mesmas figuras, mas nesse caso a figura do Frankenstein não é o pai, o pater Família, né, da família burguesa, é classe média, é o, o uma espécie de agregado, um tio, né, é, e é da aqui que tem a Vandinha, né, e todos os outros personagens que vocês aprenderam a conhecer, mas mantém a mesma figura feminina, né? é, essa estrutura é obviamente uma estrutura virou série de televisão é, é, tinha um carro, né, Valise? Tinha um carro, eles tinham um carro que era a, o, o, tem esse esse vídeo tem essa abertura aí na, na no YouTube. Eles tinham um carro que era um carro de, de, de funerária que era o carro deles, né? E a casa deles sempre chovia em cima, etc. A mesma coisa foi usada na, na o que eu ia dizer, inclusive, que foi usada na, também na série do, da família Adams, nessa época foi muito comum essa gozação por conta da, da justamente do baby boom da, da do, do crescimento da classe média americana no pós-guerra foi muito comum fazer séries com temas que giravam com, com personagens que giravam em torno da família nuclear americana então você tem os Jetsons você tem os Flintstones você tem os Monstros você tem a família Adams você tem lá a, a, a feiticeira né e até mesmo G só não é a família porque ela ainda vai casar com o Major Nelson, e aí o, o, o truque da história é ficar sempre postergando essa situação, de que ela vai casar e constituir família com ele. Mas a ideia toda sempre gira em torno da família, e só não gira em torno da família nessa série, né, porque justamente o Major Nelson é um astronauta, e aí o interesse é fazer também a propaganda do da, do projeto espacial americano. Mas mesmo quando faz a propaganda do projeto espacial americano, por exemplo, em Perdidos no Espaço, volta a família toda, com todos os membros da família. Bom, voltemos para o Frankenstein Monstro. E aí a gente pode falar que uh, uma das origens do Frankenstein, que inclusive está mencionada aqui cinematograficamente no próprio, na própria, nessa própria revista, muito interessante, uma das ah, não só as ilustrações que foram feitas para as primeiras edições do livro Frankenstein da Mary Shelley que dão conta dessa configuração que eu descrevi para vocês no início a partir do texto do Mangel, né, que era uma figura até de porte atlético, grandiosa e tudo, né, e, e portanto não ainda uma figura monstruosa cuja monstruosidade vinha de um de uma certa do certo absurdo da figura. Né? Mas aí, depois, a gente vê as adaptações para o cinema, né? Há menção ao, a menção a à anterioridade do gabinete do Dr. Caligari. De fato, as séries, os filmes de terror de Hollywood vão se valer dos técnicos que vão ser importados da Europa, justamente fugindo. Esses técnicos é, vêm principalmente da Alemanha, mas de toda a Europa, com uma expertise para filmar com sombras, com jogos de luz e sombras que eles aprenderam no cinema expressionista alemão e seus derivados na Europa e que eles levam para os Estados Unidos. Então, James Whale, ele mesmo é europeu, é o um inglês, né? muita gente fugida da guerra, muita gente fugida da perspectiva da guerra mesmo. né? Essa, esse, esse time europeu, não fosse o fato, inclusive, isso está narrado aqui nos, nos, nos extras que acompanham os DVDs, é, os, o próprio diretor, nessa época da Universal, era o Karl Lendl, que era de proveniência alemã. Né? Então, todo o cinema alemão estava migrando para pro, pro, os Estados Unidos e estava levando as coisas que tinha aprendido no cinema expressionista alemão. Né? Então, aqui, por exemplo, essa cena em que a Maria, personagem principal do Metrópolis, do Fritz Lang, ela, ela infunde vida ao robô, o equipamento todo usado já tem uma, uma já é um pré-laboratório do Dr. Frankenstein, mas aqui está a figura que efetivamente serviu de base, que é justamente o Golem, né? mitologia judaica, né? que tem uma longa história né? e que uh, a gente só conhece a mais a mais conhecida de todas é a história do Rabino Loew de Praga, que teria construído o, o, o monstro do Golem a partir de barro, como Deus construiu a, o, o ser humano, né? e é, infundindo-lhe a vida através da, da inscrição de uma palavra secreta da Cabala na testa do monstro. Né? Isso gerou uma quantidade enorme de histórias, isso é uma lenda judaica muito antiga, mas na época do Rabino Loh, era a época dos, das perseguições aos judeus na, na antiga Boêmia, né, que fazia parte do Império Austro-Húngaro, e teria, então, o Rabino Loh feito o golem, entre outras coisas, para salvar, para proteger os judeus das invasões, dos pogromos, né, das invasões que eram feitas ao gueto judaico. Essa narrativa é presente, é onipresente em todo, em, na cidade de Praga, na, na República Tcheca. Se você vai lá, você ouve isso em todos os lugares, você tem figurinha de golem para tudo quanto é lado. E isso gerou uma quantidade enorme de investigações, obviamente, porque uma lenda como essa, não é, que é do desafio à figura de Deus. Deus criou o homem do barro. Então vai o homem, o, o rabino, o sábio, e quer repetir a obra de Deus. Então, ele fica estudando né, até conseguir descobrir as palavras mágicas que podem permitir ele construir também um, um, uma figura humana, como Deus fez. Isso gera muitas ideias e gerou inclusive um grupo de pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais, que publicou esse livro aqui, Os Fazedores de Golems. É, desse grupo, esse grupo é liderado por, por um é, esse, o livro é organizado pelo Luiz Nazário, que é lá da UFRG, e o Lisley Nascimento. Mas é o Lisley Nascimento mesmo que se dedicou é, a essa, essa pesquisa, né? é, e aí faz todo o levantamento dessa história. E o, o, o Luiz Nazário comparece com a, um texto sobre a relação entre o Golem e o autônomo de Frankenstein. Texto esse, que é uma espécie de versão amplificada daquilo que ele colocou nesse livro que eu já mostrei aqui outras vezes, já citei da natureza dos monstros, não é? do próprio Luiz Nazário. Luiz Nazário, portanto, é um dos nossos melhores pesquisadores sobre essa questão dos monstros. Na passagem em que ele fala sobre o Frankenstein, ele, na verdade, dedica dois capítulos ao Frankenstein, entendendo a importância que esse monstro tem na... na na história da, da, da, da, da própria produção né, de, de monstros no cinema, porque é o interesse principal do Luiz Nazário, ele é um pesquisador de cinema. É, ele, aí então, no capítulo chamado Criadores de Criaturas, né, que é um pouco como eu chamei a nossa live aqui de hoje, no capítulo que se chama Criadores de Criaturas, o que o, o Luiz Nazário faz é levantar essa história. Então, fala do homúnculo do Paracelso, fala do golem dos cabalistas, conta todas as histórias daquela coisa do Luiz Nazário, que é completíssima, conta todas as histórias. Né? É, conta a história do aprendiz de feiticeiro, né? aquela que nós conhecemos né? através do filme Fantasia da Disney, né? em que o, o personagem lá, vivido pelo Mickey, é, aprendiz de feiticeiro é, faz o feitiço e faz as vassouras encherem, a, a, a, o, o poço, encherem o reservatório de água, e aí ele depois dorme e as vassouras começam a, fazer, a perder o controle. Essa ideia da perda do controle é uma ideia essencial também, pra, vai ser uma ideia essencial também para o Frankenstein. Aí vem toda a história dos autômatos, que vai render aqui depois de uma outra live do, da Monstruário em que eu vou falar sobre essa questão dos autômatos. Então, futuramente, aguardem mais um pouco, a gente vai ter um programa aqui só sobre essa coisa dos, dos monstros, dos, autono, dos autômatos, por isso que eu não vou falar deles aqui agora. Eu só vou mencionar uma passagem que ele fala aqui, ele diz assim, todo autômato é produto de experiências mágicas ou científicas e está sujeito a erros de cálculo. É nessa falha que o sinistro se insinua. Eu já tinha usado essa frase, inclusive, na minha tese de doutorado, né, monstrutivismo, porque é, essa ideia da falha onde o monstruoso se insinua, o sinistro né, se insinua, é uma fórmula mágica para todo cinema de terror, para todas as histórias de terror. É na falha que o sinistro se insinua. Você vai fazer a experiência, você pensa que está no controle de todas as coisas, né, mas aí tem uma pequena falha e é nessa falha que se insinua o sinistro. Isso vale para a mosca, vale para o alien, vale para todos os monstros que vocês puderem imaginar, incluindo aí o Frankenstein, que também nasce de uma falha. Né? E aí ele chega a criatura de Frankenstein, e aí a criatura de Frankenstein tem várias histórias antes dela, é, ele passa pelo romantismo e aí vai para um capítulo seguinte, então, em que ele começa esse capítulo, que se chama Muitos Frankensteins, dizendo Nasce, em média, um Frankenstein por ano de um espetáculo de Diorama de 1826, foi a primeira versão feita para alguma coisa que não fosse livro da história de Mary Shelley, que, por sinal, saiu no início sem o nome dela, porque naquela época não se publicavam livros cuja autoria fosse feminina. Ela teve que lutar muitos anos para o nome dela ser reconhecido, porque o próprio Percy B. C. Shelley, que virou agente dela e levou o livro para a editora, entregou para a editora sem dizer quem era o autor. Né? E isso com uma certa anuência dela, porque era muito difícil mesmo se aceitar que uma mulher fosse autora. Isso levou um tempo, então tem uma dimensão até feminista nessa questão, o que não é à toa, porque a mãe era a feminista, né? a Mary Wollstonecraft. Né? É, mas, enfim, é, em 1826, anos depois já da publicação, da primeira publicação do Frankenstein, ele virou um, um, um, até uma, uma apresentação teatral, é, até o projeto de uma Lola Monstra ser filmada em 1976. Né? O Lavancene, do cinema, número 6061, a revista, registrou, até aquela data, ou seja, em 1976, 150 títulos na filmografia da criatura. Hoje, esse livro estava sendo escrito no final dos anos 90, esse número deve ter chegado a 170. São quase 200 quase um livro por ano dos 200 anos de idade da publicação do Frankenstein de 1818 até hoje, né? Quase 200 monstros de Frankenstein para cada ano, né? Vocês vejam como é, isso cresceu, né? E aí ele enumera a quantidade enorme de filmes, né, é, que foram feitos a partir do Frankenstein. A relação de filmes é muito divertida. E a coisa segue a ponto de ele chegar a um capítulo seguinte e fazer um capítulo sobre mulheres monstros para falar não só da noiva de Frankenstein, mas de outras mulheres monstruosas. E aí tem uma coisa muito interessante que ele faz que é um quadro comparativo entre o um monstro tal como ele aparece nas duas ocasiões que são as duas ocasiões mais famosas de aparição do monstro do Frankenstein. Uh, primeiro no livro da Mary Shelley e depois no filme do James Whale. No livro da Mary Shelley, o cientista é um introvertido e trabalha sozinho. No, no filme do James Whale, o cientista é um extrovertido e tem um ajudante corcunda. O ajudante corcunda gerou né, uma outra coisa muito interessante, que é a, a paródia do próprio, pro, do próprio Frankenstein. Eu estava deixando para agora, para falar disso, as sequências engraçadas e, e curiosas de Frankenstein, que culminaram né, justamente com essa, esse extraordinário e a grande homenagem, toda a paródia é uma homenagem, né, que é o Jovem Frankenstein, o filme do Mel Brooks. O Mel Brooks prestou homenagem ao próprio uh, James Whale, ao próprio Frankenstein, que ele assistiu uh, criança no cinema. Né? Então, ele faz um filme afetivo, que é uma comédia, mas também é um filme afetivo, tem cenas muito bonitas nessa revista da filmagem. Né? Ele... O filme, entre outras coisas, recuperou todos os próprios pró originais da, da, da filmagem de 1933 e, re, e, e é, reprocessou isso, acrescentou outros elementos de tal modo que esse acervo né, pode ser porque esse acervo foi sendo esse acervo do laboratório do Frankenstein foi sendo canibalizado pelas sequências, pelas várias sequências de filmes sobre Frankenstein, até que já não restava mais quase nada. Hoje, ao que parece, eu não conheço ainda, mas ao que parece na Universal Studios, num café que é dedicado aos monstros clássicos da Universal, acho que deveriam dedicar mais do que isso, porque é só um café, mas é uma área de alimentação tem lá, que eles colocaram alguns desses que sobraram. Aqui tem uma cena linda do Gene Wilder, né, com o momento em que ele leva o monstro numa prancha para receber a descarga elétrica, e aqui do lado vocês têm o ajudante justamente que é o Igor lá que é o Martin Feldman o saudoso fabuloso ator Martin Feldman né que faz portanto essa ponte para e, e, e toda essa homenagem que o que o que o uh, Mel Brooks faz faz a ponte para outras coisas né que vão ser feitas depois inclusive a, a o que considera a mais afetiva de todas que é o filme Frankenweenie, do Tim Burton, talvez uma das melhores, tem esse outro aqui também, o de Transilvânia, mas eu diria que o Frankenweenie é que a grande, a grande e, e, e genial sacada do Tim Burton. É um filme muito subestimado, eu acho, esse, esse, esse desenho, porque coloca o Spark, né? que, é, que quer dizer fagulha, centelha, né? que é o cachorro do menino, é, o menino... Com saudades do cachorro que morre, tenta recuperá-lo através da mesma técnica do Dr. Frankenstein. Né? Então, é, e ali tem também o, o ajudante e tal. Essa figura do Ajudante aparece em outros filmes, e eu acho que é importante mencionar aqui o Rock Horror Show, que mistura todos esses monstros clássicos também, né? E tem também uma noiva de Frankenstein lá e tudo isso. Muito bem. Então, o ajudante. Depois a criatura, no livro da Shelley, é, nasce diante apenas do Criador e, no filme do Whaley, a criatura nasce da na presença dos principais protagonistas, na presença deles mesmo, né quer dizer, todo mundo é convidado para a grande festa de nascimento do Frankenstein, do monstro do Frankenstein. No livro de Shelley, o Criador foge horrorizado de sua criatura e, no filme de Whaley, o Criador vibra com a própria criação. É, no livro de Shelley, a criatura vive um período de liberdade natural cultivando seu espírito e, no filme de Whaley, a criatura é trancafiada numa masmorra e torturada pelo ajudante sádico, da Corcunda, né? No livro de Shelley, a criatura possui uma alma transbordante de amor e carinho, é a rejeição social que faz dela um assassino, e no filme de Whaley, a criatura revela-se de imediato uma, uma, um criminoso dotado por acidente de um cérebro defeituoso. Nesse ponto, inclusive, é que o personagem, no filme do James Whale repete um dos clichês do cinema de terror, que é a perseguição final. Uma vez acossado o, o, o, o monstro, ele vai, então, se refugiar, né? vai tentar fugir e foge para um lugar onde ele se escondia, que é o um moinho, e, as, e aí a população da cidade vai atrás com tochas para perseguir e incendeia o moinho. Pois bem, essa ideia da população com tochas para perseguir o um monstro vem lá do gabinete do Dr. Caligari, em que, num trecho final, o próprio Dr. Caligari, uma vez desmascarado, como sendo o mandante dos assassinatos todos que acontecem, executados pelo sonâmbulo, o Dr. Caligari então vai ser perseguido por todos os, os habitantes da vila. Né? É, depois, há uma atenção crescente no livro da Shelley na relação cientista e uma flagrante ambiguidade, cientista-noiva, e uma flagrante ambiguidade na relação criador-criatura. O Luiz Nazar insiste muito nessa ideia de que há uma espécie de a sugestão homoerótica na figura do criador e criatura. No filme do James Wade, não existe senão um conflito numa e noutra relação. O cientista só pode casar com a noiva se matar a criatura. Ele carrega muito nessas tintas, no, no, no, no caso do filme do James Wade, inclusive fazendo isso como se fosse uma espécie de acusação. Ele, Luiz Nazário, como uma espécie de acusação de uma certa misoginia do personagem, que de fato tem um pouco no filme, e a sugestão homoerótica, portanto. Só que há um detalhe que é fundamental também levar em consideração, que quem assiste Deuses e Monstros lembra disso, talvez o Luiz Nazário tenha lembrado, mas, enfim, não interessou ele falar nesse momento, nesse, no, nesse livro, que é o fato de que James Whale também era gay. Né? Eu digo também porque há quem diga que o, o ator principal do filme que faz o Dr. Frankenstein era. Né? Fato é que não é importante isso em si, mas, é, um, um, no, do ponto de vista do diretor, é porque o diretor, né, portanto, está manipulando uma série de relações né, que passam também pela própria experiência dele. Agora, como tudo isso era muito interditado na Hollywood da época, né, então naturalmente que há até um receio e provavelmente muita interferência dos produtores no sentido de evitar que uh, James Whale fizesse o que ele acaba fazendo, escapulindo pelo lado através da noiva de Frankenstein, que aí sim é um filme completamente camp, completamente queer, né? é, tanto é que a noiva de Frankenstein é citado constantemente como um filme é, exemplo de uma, de uma postura queer. A criatura no, na, na, no livro de Shelley é dotada de inteligência e razão, ela reflete, pondera, argumenta, e no filme do James Whale, a sua única linguagem, é a violência, ele só começa a falar na continuação, quando chega a noiva de Frankenstein, aí James Whey resolve botar o, o, o monstro falante. Ele aprende a falar. Na história de Mary Shelley, ele também aprende, ele aprende com os homens. É meio um Caspar Hauser a história da, da Mary Shelley. Antes de converter-se ao mal, a criatura salva uma criança do afogamento na, no romance de Mary Shelley. Também tenta faltar, salvar no, no, no filme, né? mas aí ele acaba inadvertidamente ou, ou propositalmente afogando a criança quer dizer há todo um jogo ali na cena em que ele assusta-se com alguma coisa que já não me lembro mais o que que era e acaba é, atirando a criança matando a criança que é o justamente o detonador que aí o pai da criança acha a criança morta leva para a vila e aí isso causa a revolta de toda a população e todo mundo sai de tocha atrás do, do monstro no, no no romance a criatura mata a noiva do cientista e no no filme é que ela não consegue matar a noiva porque tem que ter o casal final no final. A caça à criatura é um assunto pessoal do A essa criatura é um assunto coletivo da aldeia. Né? E o que é, também é interessante observar é, é, sobretudo no que isso re, é, gera para continuações posteriores. Por exemplo, nos filmes de Drácula. Eu não mencionei aqui, mas aí você tem um novo ciclo de revivescência dos filmes de terror quando a Universal já tinha abandonado completamente por causa da televisão, isso revive na Inglaterra, através de uma produtora inglesa chamada Hammer Films, que começa de novo também com o mesmo esquema do Universal. Eles fazem um Drácula, que é um famoso Drácula com os dois grandes atores, Christopher Lee e Peter Cushing. Peter Cushing fazendo o Van Helsing e Christopher Lee fazendo Drácula. Eu vou falar mais disso quando eu falar dos vampiros aqui num próximo monstruário. Mas a sequência... Na sequência, a, a, a Hammer, poucos anos depois de fazer, em 50 58, eles fazem a, o, o, o Drácula, o horror de Drácula, e aí depois, uns, uns anos depois, acho que em 59, ou, se, é, 59 por aí, ou 57, o horror de Drácula, 59, e esse outro, eles fazem o um Frankenstein com Peter Cushing. Né? E eles, então, têm, inclusive, que ter cuidado, porque... a a Universal se tornou dona desse layout do Frankenstein, da máscara do Frankenstein e tal, e eles temiam processos. Depois aí acaba isso mudando. Uh, e e o, que, o que eu queria dizer é que assim, nos filmes de Drácula da Hammer muitas vezes tem essa aldeia né, num, em algum lugar perdido da Europa, na Transilvânia, etc. E lá os aldeões têm medo. Os aldeã aldeões têm medo. Né, da, da figura do conde Drácula, que mora no castelo. Né? Então, tem toda uma sugestão também, que depois Kafka também vai explorar, é, depois não, <risos> claro, muito antes, mas Kafka também vai explorar, vários outros autores explorarão, que é essa questão da, ao, do, do poder é, do senhor feudal, né, que oprime os seus súditos né, é, na, numa determinada aldeia, até que eles se rebelam, porque encontram um meio... Né, de enfrentar o monstro que os, que os oprime. Depois, o criador morre de desgosto e a criatura comovida promete suicidar-se, porque o criador é, é, tenta conversar com a criatura que foge lá para o Polo Norte, ele encontra-se com ela no Polo Norte, isso no, no romance é uma cena extraordinária, né, no meio das geleiras, e no filme a criatura é linchada e o casal refaz com a esperança de ter muitos filhos. E essa é a opção que venceu, né, que acaba sendo a opção que acabou... É, dando certo na, na história da, da, nas histórias posteriores de Frankenstein. Já me aproximando da conclusão, queria citar mais algumas coisas aqui que são bibliografias interessantes sobre Frankenstein. Né? Então, por exemplo, num outro livro também organizado pelo Lisley Nascimento, na mesma UFMG, juntamente com Júlio Géa. Um livro chamado Da Fabricação de Monstros. Né, você tem um capítulo do Júlio, já justamente a questão da curiosidade no Frankenstein. Né? Então, a, a Frankenstein tem gerado muito, muita motivação para pesquisa. Né? Esse é um livro que eu ainda não, não devorei ele, da editora da UFMG, é muito interessante da fabricação dos monstros, como que se constrói. É um pouco na linha do que a gente está falando aqui. Também uma pessoa que eu conheci. É, é, de passagem é, esse autor aqui que escreveu um, um livro muito interessante, Leandro Gaffo, esse já é lá de Curitiba, escreveu um livro chamado De Ulisses a Frankenstein ou Do Confronto com a Natureza Exterior à Dominação da Natureza Interior. É, é, o livro foi publicado em São Paulo, né, mas se não me engano, pode ser que eu esteja enganado, o autor, na verdade, vem de Está aqui a capa do livro, que eu gosto muito. É um quadro de luz né, sugerindo a cabeça do Frankenstein, né, de Ulisses a Frankenstein, o nome do, do, do texto. É, é, uma, é um doutorado no curso de filosofia da Universidade de São Paulo, uma discussão sobre Frankenstein. É, naquele livro que eu já citei aqui várias vezes, o Profoundly Disturbing, é, eu também encontrei ah, alguma, uma referência justamente ao monstro do Frankenstein da Hammer, que é a maldição de Frankenstein. Né? A maldição de Frankenstein é o nome, The Curse of Frankenstein é o nome do filme que o Christopher Lee está aqui fazendo o papel de Frankenstein, como vocês podem ver, totalmente diferente da configuração do Universal. E é, eles comentam aqui sobre toda as, todas as peripécias que cercaram é, esse filme, que foi um dos filmes mais importantes feitos pelo pelo Peter Cushing, né? Esse ator que junto com Christopher Lee fez diversos filmes também de Drácula, né? Bom, e é claro, há uma infinidade de livros sobre Frankenstein. Eu selecionei um aqui que foi um achado também da Susan Tyler Hitchcock. Esse livro aqui chama-se Frankenstein. Não está traduzido em português. Esse livro tem uma narrativa minuciosa sobre, olha aqui, as geleiras onde finalmente a, a, o Dr. Frankenstein, o Dr. Victor Frankenstein vai encontrar-se com, com, isso é a ilustração original da, do livro, vai se encontrar, encontrar com o um monstro, né? e o monstro reclama de não ter sido reconhecido pelo seu criador. Né? Então, o monstro é uma criatura amargurada, né? é mais ou menos na linha daquilo que acontece também no Blade Runner, né? não é à toa. É, a gente volta a esse assunto depois, quando a gente falar de autômatos e tudo mais. Mas esse livro da Susan, e o nome dela é muito interessante, Susan Tyler Hitchcock, é o nome dela. É uma história cultural do Frankenstein. Né? Susan Tyler Hitchcock nome Muito bom E é um livro muito interessante, muito erudito né? e, e muito detalhado Sobre todas as possíveis Adaptações é, Faz o mesmo caminho que, o, que, o, que a revista lá Só que de forma bem mais é, Completa Fala, por exemplo, sobre toda a Pulp Fiction Baseada no Monstro de Frankenstein Sobre as adaptações que isso tem Depois No cinema, na televisão né? O uso que isso Que a importância que isso tem. Né? Até mesmo Marshall McLuhan falou de, de Frankenstein, portanto. Né? E a gente falou aqui das, das, da tipologia dos monstros, que eu sempre cito aqui, do Jeffrey Jerome Cohen, que está nesse livro aqui. Da tipologia dos monstros, praticamente todos os, todos os tipos, que todas as teses que, que, que Jeffrey Jerome Cohen apresenta em relação a Frankenstein são pertinentes ao monstro. Então, eu tive uma certa dificuldade de enquadrá-lo em uma tese específica. Porque, vejam só, a tese 1 um do Jeffrey Jerome Cohen é que o corpo do monstro é um corpo cultural. A gente acabou de ver isso com a, a Susan Hitchcock aqui. Né? Depois o monstro sempre escapa. O, o monstro de Frankenstein é o monstro mais longevo de todos, como a gente já viu ainda agora. Né? Ele escapou né, da, da morte. O filme... A noiva de Frankenstein começa lá com a Vila Dorati, né, com o Lord Byron, a o Percy Shelley e a Mary Shelley, mas depois você tem a narrativa da Mary Shelley, e a narrativa da Mary Shelley vai contando assim. É, o, teve um incêndio no moinho e tal, e ela, aí a, o filme começa a explicar como é que o monstro voltou. Aquele incêndio que fizeram no moinho, que o monstro teria morrido, ele não morre ele consegue se salvar, e aí ele volta, né? e aí ele volta, e volta, e volta, até no caso, por exemplo, da continuação da Hammer dos filmes de Frankenstein, porque eles adotaram o mesmo modelo da continuação do filme o Monstro Voltando no filme seguinte, né? no caso da Hammer eles nem explicam, né? quando o monstro volta num outro filme de Frankenstein, o, o, o doutor Frankenstein, lá que é o Peter Cushing, faz ele volta-se assim, como se nada tivesse acontecido, como se já não, já não tivesse havido o monstro anteriormente, né? Então, Frankenstein é, é, é um monstro que sempre escapa, sempre, né? Depois, a tese 3: o monstro é o arauto da crise das categorias, é lógico, né? O Frankenstein é humano e não humano simultaneamente, né? É, ela, ele fala aqui, inclusive, as demasiadamente precisas leis da natureza, tais como estabelecidas pela ciência, são alegremente violadas pela estranha composição do corpo do monstro. Uma categoria mista, o monstro reside a qualquer, resiste perdão, a qualquer classificação construída com base em uma hierarquia ou em uma oposição meramente binária, exigindo, é, em vez disso, um sistema que permita... A polifonia, a reação mista, diferença na mesma idade, repulsão e atração, e a resistência à integração, que permita aquilo que Hoggle, em 1988, chamou de um jogo mais profundo de diferenças, um polimorfismo não binário na base da natureza humana. Né? Então, a imprevisibilidade do monstro é aquilo que nos fascina. Né? Toda essa tese né, da. da do monstro como sendo o, o, o arauto da crise das categorias, cabe totalmente. Né? Depois, a tese 4, o monstro mora nos portões da diferença, eu acho que nem precisa explicar. Né? É, é, é claro que ele vai para as questões também que têm que ver com os preconceitos e tal, mas, ao final, nessa questão da diferença, ele fala assim, é um revelar que a diferença é arbitrária e flutuante que ela é mutável antes que é essencial, o monstro ameaça destruir não apenas os membros individuais de uma sociedade, mas o próprio aparato cultural por meio do qual a individualidade é constituída e permitida." Quer dizer, a presença de, do monstro de Frankenstein, naquele seja o núcleo familiar, seja o núcleo pessoal dele, enfim, a presença do monstro é, cria uma situação de dubiedade sobre a possibilidade daquelas existências inclusive daquele contrato social estabelecido daquela forma. Né? Afinal de contas, nos filmes o Dr. Frankenstein é auxiliado por um por uma criatura que já é, já mora nos portões da diferença, né? E que já é uma importação de uma outra história de mistério que é o Corcunda de Na o, o, o Notre Dame de Paris, ou seja, a, aquela história do Corcunda, né? Por ser um corpo ao longo do qual a diferença tem sido repetidamente escrita, o um monstro, como a criatura de Frankenstein, ele próprio fala isso, o Jeffrey Jerome Coy, aquela combinação de estranhos pedaços somáticos costurados a partir de uma comunidade de cadáveres, busca seu autor para exigir sua razão débil, sua razão de ser, e para servir de testemunha ao fato de que ele poderia ter sido construído como um outro. E lembro a vocês que uh, o personagem vivido pelo Rutger Gerhauer no Blade Runner também vai procurar o seu criador né, para reclamar por que ele só pode viver quatro meses, quatro anos, perdão, e não pode viver uma vida inteira sendo ele tão perfeitamente humano. Né? Godzilla esmagou Tóquio, Gihar libera aqui para fragmentar a delicada matriz de sistemas relacionais que unem todo o corpo privado ao mundo público. Ele está falando aqui do Godzilla, que também é um outro tipo de monstro que vai, nos, vai estar em outra conversa nossa aqui. A tese 5, o monstro policia as fronteiras do possível, evidentemente. Né? O Frankenstein é, é, ele policia a fronteira da natureza, né? essas fronteiras, a fronteira que não pode ou não deve ser cruzada. Né, que é a fronteira da natureza. Depois, a tese 6. Né, deixa eu ver se tem mais... Aqui, não. A tese 6, o medo do monstro é realmente uma espécie de desejo. Né, épocas de carnaval, diz ele, marginalizam temporariamente o monstruoso, mas ao mesmo tempo concedem um domínio seguro de expressão e ludicidade. Então, no Halloween... É... O, o, o Frankenstein é predominante e não é só o monstro. O monstro Frankenstein não está só presente no Halloween. Eu me lembro quando eu era criança ainda no carnaval lá dos anos 60 que uma das máscaras já predominantes nessa época era a máscara de Frankenstein. pode observar isso. Máscara de Frankenstein é um sucesso em qualquer carnaval. Né? Eu tive durante anos uma máscara fuleira de Frankenstein. Né? É, porque é... Realmente é uma das máscaras preferidas. Né? O, a, a personagem é um dos personagens preferidos. E depois, 7, a tese 7, o monstro está situado no limiar do tornar-se. Frankenstein sempre pode virar, pode vir novamente, pode devir novamente. Ele não é um transforma, não é uma metamorfose do tipo do Dr. Jack e Mr. Hyde, a gente já falou disso antes aqui, é um outro tipo, ele não está insulado dentro do corpo, do. do do, do, do infeliz amaldiçoado como no lobisomem, e nem tampouco é uma potencialidade que pode vir à tona o mal que está por dentro do corpo do outro. Ele é um mal estrojetado sob a forma de um outro ser criado à imagem e semelhança do primeiro. Quer dizer, ele é a metáfora cristã, é, é, judaico-cristã por excelência, e por isso ele é tão importante. Porque ele é efetivamente aquela aquela das metáforas a mais, a mais cabal, né, talvez, ou das mais cabais metáforas, se a gente descontar aí também a, a criatura do vampiro, mas é uma das metáforas mais cabais da, dessa relação conflituosa é, de admiração e de entusiasmo e, ao mesmo tempo, de terror que a gente tem com os monstros. Esse foi o Monstruário de hoje, Espero vocês daqui a 15 dias com mais uma conversa sobre os monstros que nos apavoram aqui no Monstruário. Obrigado e até a próxima.